Será que a sua redação tem um que a mais e você não sabe? Tem um fenômeno que se chama queísmo, faz você perder muitos pontos na redação do Enem e talvez isso esteja acontecendo na sua redação e você nem sabe. Então fica aqui comigo porque eu vou te ajudar agora a não cometer mais o temido queísmo. Oi, Rede Alunos, tudo bem? Eu sou a Shai, prof. de português e redação aqui do Redação Online, a sua melhor plataforma de correções, né? tem esse fenômeno que se chama queísmo. Que que é isso, Chay? A palavra que, na língua portuguesa, ela tem múltiplas funções. Pode ser uma conjunção, pode ser uma preposição, pode ser um pronome, pode passar por muitos, né? E nessa passagem que ela tem de ocupar muitas funções sintáticas, a gente acaba repetindo na fala e na escrita tá? Então eu quero te ajudar hoje a entender se você comete isso e se isso é ruim para você na sua redação, tá? Já aproveita que você tá aqui comigo, deixa o seu like, ative as notificações e fica por dentro do nosso canal, já que nossa, na nossa plataforma de correção você entende, né? Se você comete esse tipo de erro. Já pensou se é um erro que você vem cometendo aí não sabe? Seria muito ruim para você, né? Primeira coisa, o que é o queísmo? Então o queísmo é o excesso da palavra que na sua redação. Motivos: Ela realmente tem muitas possibilidades de funções. Essas possibilidades fazem com que você a use muito. E nessa de usar muito, você repete. Como isso é visto lá pelo corretor, que é quem interessa para você na redação? É visto como falta de vocabulário. É visto como você não tem repertório de palavras para utilizar. Então, você acaba repetindo sempre a mesma palavra, tá? para você ter uma ideia, quando eu pego o que, eu digo assim, o que é isso? Estou questionando, tá? Interrogação. Eu posso falar que pode ser uma interjeição, né? Então, ah, o que você quer, né? Então, essa é, pode ser uma resolução. Então, essa multiplicidade faz a gente utilizar muito. Eu vou te mostrar agora uma, uma frase né, e uma substituição para ficar melhor para você entender o quanto é ruim quando a gente repete demais essa palavra aqui. Eu acho que a ideia é mostrar para vocês e com essa mostragem, tá, você vai entender. Olha só, eu vou escrever aqui embaixo, tá? Um exemplo. O repórter que gravou a matéria sobre o candidato eleito que desagradou o público também quer que haja recontagem dos votos. Olha só, uma fase curta, né? Se fosse escutar a mão, duas linhas. E ela tem pelo menos três ques. Como eu faço para não repetir, já? Você vai ter que olhar, né? E pensar quais substituições são possíveis. Será que é um pronome relativo? Eu consigo mudar, usar sinônimos? Demonstrar para o meu corretor do Enem e de outros vestibulares que... Tem outro jeito de escrever e que eu tenho mais vocabulário. Ó, um exemplo da, da mudança que eu colocaria aqui. O repórter, autor da matéria sobre o candidato eleito rejeitado pelo público, também quer a contagem dos votos. Ó, então olha a diferença que a gente tinha antes, tá? O que, que a gente fez, né? O repórter que gravou a matéria foi substituído por o repórter... Autor da matéria, o repórter, autor da matéria, tá? Sobre o candidato eleito rejeitado pelo público. O que desagradou o público e por o candidato rejeitado pelo público? Sinônimos, trocas, né? Então faz mais sentido para o corretor quando ler essa redação não achar palavras repetidas. Eu sempre digo para vocês, num texto muito curto de 30 linhas, você não deveria repetir nenhuma palavra. Utilizar sinônimos. Se repetir no máximo algo que envolva as palavras-chave do tema, né? Só. Tá? Só. Porque, de resto, a língua portuguesa tem muitas palavras. E, e, as, e as, muitas palavras da língua portuguesa, elas acabam refletindo para você em muitas possibilidades. Tá? Então, o queismo não é legal, você deve evitar. E essa, gente, e outras coisas que vocês podem cometer na redação de vocês só são percebidas e vistas quando a gente corrige a sua redação, né? Então, se você quer ter certeza que a sua redação tá legal e o que você pode melhorar, entra aqui, vem ser parte do Redação Online, vem ser nosso aluno, para que a gente possa ler a sua redação e dizer Pera aí, aqui tem um probleminha, vamos arrumar para a gente chegar na sua melhor versão lá no dia do Enem. Então, eu espero vocês aqui na Redação Online para muitas outras aulas, muitos outros vídeos e também lá dentro, quero corrigir essa sua redação. Beijo! Beijo, beijo, tchau, tchau.